Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje iremos falar sobre uma biografia de J.R. Tolkien, mas não, não é nenhuma destas aqui. Iremos falar sobre a pequena biografia da coleção Little People Big Dreams sobre J.R. Tolkien.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 ou seja, em cada livro temos uma personalidade, uma celebridade, alguém ilustre que, à sua maneira, mudou o mundo ou inspirou muitas pessoas. Então os livros são também para inspirar os mais pequenos a seguirem os seus sonhos. Eu já tinha ouvido falar antes desta coleção, até já tinha visto em algumas livrarias aqui em Portugal, mas tomei conhecimento em março que iria sair então esta edição aqui sobre Tolkien. Foi no Instagram da Siena, ela é uma bookstagrammer que tem a página Reading with Cake e eu vi lá que ela tinha postado esta foto aqui a dizer que a editora Alan Ann Anwin, editora australiana, lhe tinha oferecido o livro e que iria sair a 29 de março tanto nas livrarias como também online. Então é claro, eu fui fazer logo uma pesquisa também sobre esta coleção e chegamos a falar então também do livrinho no TT News de março. Esta coleção originalmente é espanhola e chama-se Pequena e Grande. E é lançada pela Alba Editora. Todos os livros da coleção são escritos por Maria Isabel Chances Vegara. Ela é formada em publicidade e relações públicas, mas sempre gostam muito da escrita. Então dedicou-se a toda esta coleção. Como podem ver, temos aqui informação sobre a escritora no site em Espanha. E depois temos aqui também informação sobre os artistas de cada livro. Porém, a coleção tornou-se conhecida com o seu título em inglês, Little People Big Dreams. Com aqui o lema no site, Be Bold, Be Brave, Dream Big. Ser ousado, ser corajoso, sonha em grande. Aqui no site temos algumas informações sobre a coleção, não é que se dedica a, a inspirar os mais pequenos. E depois temos aqui também algumas das edições mais recentes, que foram lançadas. Por exemplo, temos aqui... Uh, Gloria Steinem, Nelson Mandela Pablo Picasso Michael Jordan, Charles Dickens Yoko Uno Albert Einstein, esta edição aqui que é uma coletânea, que é o Treasury Kamala Harris Marilyn Monroe, uma coleção só com artistas, líderes Ariel Dini, Florence Nightingale Amanda Gorman Como podem ver, a coleção uh, tem personalidades de várias áreas. Temos artistas, temos escritores, temos Políticos, temos ativistas, temos cientistas, temos esportistas, temos pessoas de todos os espectros, digamos. Cada edição tem um ilustrador próprio. Neste caso, o ilustrador do livro de Tolkien é Aaron Chesley. que ainda não está aqui com a informação no site. O site inglês é praticamente igual ao espanhol, basicamente as informações estão apenas traduzidas. Eu quero muito aqui este livrinho do, do David Bowen. E temos também um sobre Pelé, que eu já vi por aqui... Exatamente. Olha aqui, o Pelé, que foi ilustrado por Camila Rosa, que é uma ilustradora brasileira. A maior parte dos livros da coleção são assim, neste formato, capa dura, mas também temos board books, que é aqueles livros em cartão mais grosso, para, para os bebés, digamos. Temos também coletâneas, como eu mostrei há pouco, sobre artistas, ativistas, uh, com várias personalidades uh, conjuntas. E depois também temos edições especiais que ainda trazem brinde Esta edição que eu tenho aqui é a edição britânica e eu comprei em Londres quando fui agora em maio e passei o dia lá com o César. Eu comprei o livro na livraria Edgerts, a coleção no Reino Unido. Ela pertence ao quarto grupo que se dedica à publicação de uh, livros ilustrados. O seu editorial é Francis Lincoln Children's Book que lá está, é um selo editorial da Quarto. Nós, em Londres, na livraria Etchers, gravámos um vídeo para vocês, que ainda vai sair este mês, mas vou-vos deixar aqui, então, também imagens quando nós encontramos lá os livrinhos na livraria. Em Portugal, a coleção é pela Nuvem de Letras, que pertence à Penguin Books. A coleção aqui chama-se Meninas Pequenas Grandes Sonhos, Meninos Pequenos Grandes Sonhos. Aí no Brasil, a coleção chama-se Gente Pequena Grandes Sonhos e é pela Catapulta Editores. O livro ainda não saiu aqui, nem em Portugal, nem no Brasil, mas eu penso que é por uma questão de tempo, porque tanto aqui como aí são livros que se encontram facilmente nas livrarias ou até mesmo online e que estão sempre a ser lançadas novas edições. Mas agora, sem mais demoras, vamos lá então espreitar esta edição com mais detalhes. Vamos lá então espreitar aqui esta edição. O livro, em primeiro lugar, é de capa dura e depois tem aqui a lombada em tecido em tecido preto, que é um acrescento incrível ao livro, aumenta bastante a qualidade, digamos. Aqui temos então Little People, Big Dreams, que é o um nome então da coleção, J.R. Tolkien, parece assim escrito à mão, não é? E depois temos aqui o pequeno Tolkien, com um anel, e depois três livros, poderão ser O Senhor dos Anéis, e temos aqui também umas florzinhas, que é uma referência à Single mine, não é? Sempre em mente. Temos aqui então escrito por Maria Isabel, Maria Isabel de Chances Vegara e ilustrado por Aaron Chastney. Aqui temos a coleção, o nome do autor e o logo da editora. Aqui depois temos um pequeno resumo da coleção e depois também sobre Tolkien. E temos também aqui depois o mochim, que é o símbolo da Frances Lincoln. Abrindo o livro e babem com esta folha de guarda. Eu aqui, eu, quando vi o livro, eu fiquei de boca aberta, porque é, é muito lindo. Uma pessoa abre o livro e tem logo esta folha de guarda, não é? Eles aqui usam sempre estas florinhas brancas, que eu digo que são as não é? Que será uma referência. Depois temos aqui, então, o frontispício Little People Big Dreams, J.R. Tolkien, editora, escritora e o livro ilustrado por Aaron Chesley. E começa logo assim. A ficha técnica está no fim, eu depois mostro-vos. E, basicamente, o livro tem assim estas páginas grandes, e depois sempre um pouquinho de texto. Temos aqui quando ele, o Willary e a sua mãe voltaram à Inglaterra. Aqui ele com a mãe, a aprender a ler, a pintar, ele aqui a sonhar com a Shimbal mini. Basicamente, em relação à biografia mesmo de Tolkien, é mesmo uma coisa muito, muito simples, muito simplificada, muito vaga. Porque o objetivo aqui não é ser, uh, muito, uh, ir muito a fundo na biografia de Tolkien, mas sim inspirar crianças que, porventura, queiram ser escritoras ou criar mundos de fantasia. E eles têm também alguma licença poética, digamos. Aqui temos esta frase que diz At night he dreamt of an imaginary world where magical flowers would grow on the graves of the brave. Que significa que ele à noite sonhava com um mundo imaginário onde flores mágicas cresciam nas campas dos corajosos, dos fortes. Pronto, é para dar a ideia que ele mesmo um já tinha esta ideia. Vocês vão ver sempre as florzinhas aqui no, ao longo do livro. Lá está, seria uma referência à Chimbel Mine, As flores nas, nas campas dos, dos mais fortes, será também depois uma referência à Primeira Guerra Mundial. Temos aqui ele também a criar as suas línguas em criança, assim, sozinho, com muitos papéis. Ele aqui na escola, o padre Francis Morgan... Ele com os TCBS, cbs seus amigos. Aqui depois temos Tolkien e Christopher Wiseman em frente às campas de Rob Gilson e Geoffrey Smith, que eram os quatro membros do TCBS, cbs sempre que dois deles faleceram. E temos aqui mais uma vez as florzinhas. Temos aqui depois ele a contar a, O Hobbit aos seus filhos e a Edith. Depois todo o sucesso que foi do Senhor dos Anéis. Aqui temos ele já mais velhinho. E aqui temos uma ligação bem interessante ao Senhor dos Anéis e ao Hobbit, aos filmes, não é? Porque esta imagem aqui de Bilbo a correr é bem, bem Peter Jackson. E depois temos ali também a Irmandade do Anel em fila. Eu achei que complementa aqui bem uh, todo, toda a imagem. Depois temos aqui a dizer que ele inspirou uh, os mais pequenos, não é? Com as suas lendas heróicas E depois temos aqui o Tolkien velhinho. Com um trabalho para sempre inacabado. Eu gostei muito da frase que eles colocaram aqui, que é. Uh, o Silmarillion. Uh, it was a book that could never be completed because the end of a story was always the beginning of a new one. Eles aqui dizem que o Silmarillion era um livro que nunca poderia ser completado porque o fim de uma história era sempre um começo de uma nova. E como nós sabemos, Tolkien, uh, para ele, o Silmarillion era a obra da vida dele, não é? E estava sempre incompleta. Temos aqui uma árvore genealógica, vários papéis, não é? Rascunhos. E sempre aqui também as florzinhas E depois, no fim, temos mais uma vez aqui o Tolkien Bebé. O Tolkien pequenino, o rei da fantasia moderna, que escrevia dia após dia e adorava a cada momento a fazê-lo. E aqui também gostei muito desta frase. Because he knew that it doesn't matter where we go, what matters is that we enjoy the journey. Ou seja, ele sabia que não importava para onde é que nós vamos, mas sim que nós aproveitamos a viagem. E é bem verdade, nós sabemos que Tolkien viveu para escrever sempre todo o seu legendário. Aqui temos um pequeno resumo da vida de Tolkien, assim bem, bem curto também. Aqui depois temos a ficha técnica e temos aqui quem escreveu este pequeno resumo, Pamela Pollack. E aqui temos então todas as informações sobre o livro e aqui outros volumes da coleção. Eu penso que aqui também poderiam ter posto a imagem a cor, não é? Ficaria muito mais bonito. Temos aqui mais. E há pouco também me esqueci de referir, mas também temos livros de atividades. Como está aqui para pintar e um journal, autocolantes. E termina assim. Eu acho o um livro que tem uma qualidade muito boa. Uma coisa que eu também alteraria seria este tipo de letra. Eu acho um tipo de letra bem, bem simples, aquele bem básico. Que parece que aqui com a imagem não, não combina, não é? Não sei se sou, sou eu, mas eu acho que ele talvez algo mais mais bonitinho. Mas é só um mero detalhe, as ilustrações são lindas, o livro é lindo e eu estou muito feliz por tê-lo aqui, então, na minha coleção. E é isto, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo e de conhecer um pouquinho mais sobre este livrinho aqui, que é uma ótima porta de entrada para os mais pequenos conhecerem Tolkien. Por isso, se vocês tiverem filhos, primos, irmãos, sobrinhos, afilhados e quiserem dar-lhe assim, algo sobre o Tolkien que seja adequado à idade deles, porque isto lá está, são livros para crianças, é uma ótima prenda. Como vocês viram, é um livro que basicamente é composto por ilustrações e a história sobre o Tolkien em si é mesmo muito simples. Eles não aprofundam mesmo realmente na informação biográfica, o livro é mesmo para inspirar, daí ter todo aquele conceito mais poético, mais romantizado. Assim que nós tivermos informações que os livros vão estar à venda aqui em Portugal ou no Brasil, também partilhamos com vocês para que vocês o possam adquirir para oferecer ou até mesmo para nós que gostamos de colecionar. Por isso, pessoal, se ainda não fizeram, deixem like no vídeo, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam do valeu demais ou do obrigado e que também se podem tornar membros aqui do TT. Também nos podem ajudar seguindo-nos pelas nossas redes sociais ou também seguindo o nosso site. Ainda nos podem ajudar através da Amazon, comprando através dos nossos links ou através da nossa página no Submarino. Por hoje, ficamos nos por aqui, Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemos-nos no próximo e um grande beijinho.